Agora estamos de volta com a TV Aranha. é muito legal que o carro que bateu na rua, vamos ver o carro que bateu na rua, falando com a vovó, o carro que bateu na rua, olha, o cara ali ó, foi na rua, Que cara aí bateu na rua, tá vendo a mãozinha aí? Depois estamos de volta com a TV Aranha. Tô falando aí. É. Tá vendo aí, é, TV? Você está vendo as TV de Aranhas, está vendo TV demais, está vendo ali ó, o canilho, está vendo gente, está vendo aí o revólver? aí ó, está vendo, os caras aí ó, tá, está... chinelo? Aí ó, aí ó, chutou o chinelo da velhinha, os velhinhos aí, que vem com, com essa bobeira. ali ó, está vendo, esse velhinho aí, chutou o negócio dessa velhinha, tá vendo? É aqui, meu chinelinho. A velhinha inofensiva. Olha ali, a velhinha. Tá vendo? A velhinha inofensiva. Ela é tão legal! Vamos ver. O da velhinha. A portagem do brilhinho. Olha que chinelinha, a velhinha. Espera aí, gente, que eu vou pegar a chinelinha da velhinha. Chinelinha da velhinha aqui, ó. Tá vendo? Tá maluca. Vamos ver agora o homem. Tá vendo? Tem um seriguinho. Tem uma meranha, tá? Olha, tá vendo? É os ser deles que eu fiz. Aí. Tá vendo aí, ó? Tem tá é, é, uma foto? É... Vem, maluco Vou fritar o peito de frango aqui, tá? Não, eu vou lá na casa do avô. Mas não é bife. Então, eu vou na casa do avô. Bife? Aham. Uhum. Olha só. Eu estou falando, Max. Na... Ora, estude bem, faça muito cocô. Que assim você fica bem. Já lhe é veram. Eu sou besteira isso aí. Ah, tá bom. Olha, hoje encontrei uma roupa do Amelie. Olha aqui. Uma roupa! Tá olha. Impressões. Tá vendo essa TV aranha aí? Ô, oh, chupatinha ali, ó. Tem a foto, filho? Tchau. Olha, eu tô em gesto. Vai ser maneiro, vai ser maneira. Olha o carro que bateu. Vamos ver. Olha, aí, olha o carro. E o homem? Ai! Ai! O carro está tentando me matar! Ai. Uh, uh, uh, uh, upa, upa. Hmm, upa. Olha, gente, o carro que bateu no homem. A TV Aranha está sendo um alienígena, está vendo? Está vendo ali? Ah, isso é Olha, está vendo? É todo mundo assim, todo mundo fica, está vendo? Está vendo? Até aí assim, ó, está vendo os bonecos, os bichos? Os mais corajosos, os mais ousados E depois de testar cada um deles, nós escolhemos os melhores Se você ama cartoons e ama futebol, com certeza você vai amar o Bloco Copa Tum Duas horas com os cartuns mais legais do mundo Futebol de rua, Bloco Copa Tum Quarta, às seis da tarde, no Cartoon Network Odeio! Odeio! Odeio! Uma coisa muito mais legal do que ouro! Diversão! Está vendo essa estrevera-aranha? Está vendo que bobagem? Mas que diversão! É Candide! Você sabe jogar Com os mesmos, você pode do um jogo multiplayer de futebol do Cartoon Network. É só entrar no site, escolher o seu time favorito e o sistema vai escolher um adversário para você. São quatro times diferentes, com jogadas especiais, efeitos especiais e um ranking com os dez melhores jogadores. É só entrar em copatoon.com.br para participar da Copa Mais Doida do Mundo. Um oferecimento DTC. Pini, Lojas Red, Samito, Sucrilhos Kellogg's, McDonald's e Panini. Oh! Oh! Oh! Oh! De volta com a via